Amanhã haverá um curso de formação continuada para professores e professoras sobre a temática dos estereótipos de gênero na ciência, que é justamente a, o principal foco de atuação de, dessa atividade de extensão aqui da URCS, uma atividade que atua no sentido de fomentar a inclusão feminina nas áreas de ciência e tecnologia, cuja representatividade ainda hoje é muito baixa na maioria dos países, não apenas no Brasil. Uh, Carolina, eu queria então, pra gente começar a nossa conversa, que tu introduzisse os nossos ouvintes a respeito de, das atividades do Meninas, na, do Meninas na Ciência, o seu histórico, enfim, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes, prazer estar aqui na rádio da Universidade. Bom, é, eu, o, Proje o projeto Meninas na Ciência começou, tem três anos, né? atualmente, é, vai para o quarto ano, ano que vem, e ele começou baseado em estatísticas. Né? Que, que, que estatísticas são essas? Tem dois grandes problemas nessas áreas. O primeiro problema é que a entrada feminina nas áreas de ciências exatas e tecnológicas é muito baixa. Na verdade, no Brasil, a entrada de pessoas nessas áreas é muito baixa. Né? Para a gente ter uma ideia, é, de, das, de mil pessoas que têm entre 25 e 34 anos, somente 22 são formadas nessas áreas. E quando eu falo nessas áreas, significa engenharias, física, química, computação. por então, 2% da população. 2% da população. Isso é pouquíssimo comparado, por exemplo, com um país como a Coreia do Sul. Né, onde a gente tem 10 vezes mais Então não é por nada que a gente não produz um chip no Brasil né? O chip que a gente produz no Brasil hoje é um chip que não cabe nenhum celular Só para a gente ter uma ideia do, do tamanho do problema Então assim, a gente tem que ter mais gente trabalhando nessas áreas né? esse, é um, esse é um ponto Mas dentro desse, desse pequeníssimo universo de 2% Menos da metade são mulheres Um terço apenas são mulheres Então o principal déficit está nelas então, o projeto tem o foco de atrair essas meninas para fazer essas carreiras, tentar mostrar que elas são interessantes e que elas são não apenas interessantes do ponto de vista intelectual, mas também que hoje em dia tem um mercado muito grande nessas áreas. Se a gente olha hoje o futuro das profissões, tudo está envolvendo tecnologia, está envolvendo dados, está envolvendo é, é, TI, né? então são áreas atrativas também para o mercado. Mas tem um segundo problema, que não é só a entrada. Então, a entrada são poucas. Mas o segundo grande problema é o que a gente chama de efeito tesoura, né? Que as meninas vão, as mulheres, à medida que a carreira avança, elas vão diminuindo. Então, por exemplo, na física, que é onde eu trabalho principalmente, nós somos 30% na graduação das bolsistas de iniciação científica, nós somos 30%. Aí, mestrado e doutorado, nós somos 20%, ou seja, a gente perdeu 10% nessa passagem. Como professoras, nós somos 15% no Brasil. E depois, se eu olho as bolsistas de produção, bolsistas de pesquisa, né, do CNPq, nós somos 5% no nível a Ou seja, à medida que o tempo passa, existe um. Uma, um é uma diminuição só de número, é de proporção. De também. proporção, né? Então, e esse fenômeno é um fenômeno universal, no sentido de que ocorre em todas, as cadeiras, em todas as carreiras, não só nas carreiras de ciências exatas e tecnologia, ocorre inclusive em carreiras que são, uh, digamos assim, por excelência, entre aspas, femininas. Por exemplo, carreiras de pedagogia. Os chefes serão homens, né? então é é uma coisa se tu olha em termos estatísticos é isso que acontece. Então o projeto tem essa tentativa de diminuir esse efeito tesoura, né? porque a ONU por exemplo tem um tem um, um, um grande um dos um dos objetivos do Milênio é diminuir as diferenças de gênero e a ONU estima que se não houver um, um, uma força externa para isso aí essa essa equidade aconteceria em 150 anos então, assim, ou a gente espera sentado ou a gente faz alguma coisa. Então, o Meninas da Ciência tem como objetivo promover a ciência frente às meninas e, não somente isso, tentar evitar esse efeito tesouro. Tá. Como é que a gente faz isso, né? Que tipo de coisa a gente tem para resolver esse... Por, por que que ocorre? Deixa eu só interromper uhum. um minutinho. Por que que ocorre? Qual é? o que, a que que vocês atribuem isso? Olha, essa, a sabe questão que... é, é um machismo endêmico relativo à é formação? é um problema. Assim, a, bom, aí você... Todo, todo, todo problema complexo tem respostas, tem multi-respostas, né? Porque vocês... machismo existe em todas as áreas, é, em todos os aspectos claro. da sociedade. Né? Mas assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Então... É no âmbito do projeto a gente tem estudado muito essa questão porque a pergunta é quando acontece quando as meninas se desinteressam e por quê, né então o que, que a gente sabe por exemplo uh, existe eu, eu gosto muito de mostrar um videozinho que é que é uma experiência que foi vi, que foi filmada na Inglaterra há uns anos atrás o vídeo viralizou na internet eles pegam meninas e meninos de uma escola que tem na ordem de 6 anos de idade e pedem para essas crianças desenharem um piloto um cirurgião e, uma, e um bombeiro. Só que em inglês, essas palavras não tem, não tem gênero, né? Então, se em português eu digo assim, desenho um bombeiro, eu já estou induzindo um homem. Mas em inglês, não. E, curiosamente, ou não, essas crianças de 6 anos de idade desenham homens. E vão dizendo durante o filme, ah, eu vou desenhar um piloto corajoso e tal. E as professoras pedem que os profissionais entrem. E são três mulheres que estão vestidas de acordo com as suas profissões. Uma, uma pilota, né? uma bombeira e uma cirurgia e as crianças ficam com uma cara atônita e dizem, ah, elas estão fantasiadas, não acreditam naquilo ali. Então, o que, que é a mensagem? Quer dizer, já aos seis anos de idade, as nossas crianças já sabem, entre grandes aspas, o que, que é uma carreira de homem e uma carreira de mulher. Então, existe alguma coisa anterior a essa idade que nós fazemos, nós como sociedade, que diz para essas crianças que a posição delas não é ali. E que coisas são essas, né? Então, a gente tem que voltar mais, então, a gente A gente começa aí. Voltar no tempo e se perguntar o que está que acontecendo E aí a gente pode olhar, por exemplo Os filmes da Disney Onde as mulheres não têm profissão Elas são todas princesas Esperam seus maridos, são inimigas entre elas Então a gente vende um cenário Que é um cenário Onde, a gente, onde se construiu um cenário, uma sociedade machista né? Então acho que esse então, às vezes, Em novelas a gente vê isso Em também, novelas, é? então assim, brinquedos Observem os brinquedos de menina, brinquedo de menino os brinquedos que são ditos para meninas, são brinquedos estimulantes de lego, de montagem, brinquedo de bola. As mulheres vão fazer comidinha dentro de casa. Claro que, dizendo assim, de maneira estereotipada, nem todos os pais fazem isso. Mas é também difícil, por exemplo, para, um, para os pais evitarem a menina entrar na escola e, de repente, as suas colegas querem fazer balé, por exemplo. Então, não tem nada mal em fazer balé. O problema é não enxergar que o futebol também é uma posição para elas. Então, assim, a gente é, a gente é cheio desses exemplos e esse, esses exemplos que eu estou te dando. Qualitativos foram quantificados num, num artigo recente que saiu na revista Science nesse ano, onde eles fizeram o seguinte experimento. Eles contaram para as crianças de 5 anos de idade a história de uma pessoa muito interessante, sem dizer o gênero, uma pessoa muito inteligente, muito, muito inteligente. E perguntaram às meninas o gênero daquela pessoa. As meninas diziam, ah, são meninas. Os meninos diziam, são meninos. Então, associavam ao seu próprio gênero essa essa Uma pessoa inteligente Já aos sete anos, quando, quando o experimento foi repetido As meninas associavam uma pessoa inteligente A um homem, a um menino E os meninos continuavam lá Achando que os meninos eram eram os melhores O que, que os autores do artigo interpretam? Então, existe uma perda de autoestima Já em idades tão tenhas quanto os cinco, seis anos E como matemática é uma área Considerada difícil As meninas já não se enxergam lá Então, pra, imagina se tu é uma menina né, E tu te considera burra por que, que tu vai tentar seguir uma área que é considerada difícil? Então, não é para ti. Então, os estereótipos começam muito cedo. E a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer exatamente aonde e como mudar, porque a mudança deveria ser muito estrutural né? deveria ser, enfim, acontecer desde o berçário. Né? Realmente, a mãe que vai, quando a criança, quando a de um bebê, ela já veste rosa, né? já faz o um quartinho. Então, assim. É muito cedo é muito que acontece isso aí. Eu não saberia te dizer uma única resposta, só te dou chave. Sim, de... sim, a questão é muito complexa, né? A questão é muito complexa. E a formação que vai ocorrer nesse sábado? Como é que então, vai ser esse curso? Como é que vai... A pois é, o que, que, o, que, o que nós, o que nós uh, também nos demos conta, à medida que o projeto avança, que nós não temos uh, braço para levar todas as nossas ações às escolas. Né? Nós somos um grupo relativamente pequeno, então a gente tem que formar quem forma. Então a gente tem que atingir os professores Para poder multiplicar o nosso trabalho E uma coisa que nós nos demos conta Ao longo das nossas palestras É que uma coisa importante É conscientizar sobre o problema Mostrar dados, mostrar mostrar experimentos Então essa, essa A gente tem feito formações há bastante tempo já Só que em geral é na área de ciências né? Porque o projeto obviamente trabalha Leva a ciência, leva a astronomia, leva mudanças climáticas A gente tem palestras diversificadas Então a gente trabalha já há algum tempo Com a Prefeitura de Porto Alegre da, fazendo formações com professores, mas em ciência Esse vai ser o nosso primeiro projeto Que vai ser unicamente de gênero né? Então o projeto, a, a, a ação se chama Formação Continuada sobre Estereótipos de Gênero E para compor essa ação que vai acontecer no dia 25 Amanhã, portanto, no, no Planetário de Porto Alegre é Que fica na Avenida Ipiranga né, Número 2000. 2000, esquina com o Ramiro Barcelos Exatamente então, bom, comentar já é um negócio muito já é muito interessante, né? Mas o projeto nós chamamos o professor Magno Machado, que é do um Instituto de Física da URGS, e ele vai começar falando sobre a Marie Curie. Marie Curie foi uma grande cientista, a única pessoa a ganhar dois Nobel em áreas distintas de física, de ciência, desculpa, ela ganhou o um Nobel em física, um Nobel em, em, em química. Então o Magno começa falando sobre ela, vai ser uma palestra de uma hora. E porque a Marie Curie, além de ser uma cientista icônica ela completaria esse ano, 2017, 150 anos. Depois, começa às 9 horas, né? Começa às 9 horas, exatamente. Então, começa com o Magno Machado. Depois, eu falo sobre é, a questão de se existe viés de gênero na escolha de profissões. E daí, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, é, dados que nós temos e, e falar um pouquinho sobre o projeto Meninas da Ciência. Eu vou falar só meia hora. E depois, a Daniela da o Bosco que é uma uma uma doutoranda do do grupo Nubsex, né, que é um do grupo de psicologia da URGS, vai falar sobre gênero, diversidade sexual e feminismos. Né? Então esse grupo é um grupo que tem uma um histórico de estudos em gênero e inclusive ele já deu uma já, já, já deram formação nessas áreas, então nós convidamos eles porque eles são mais profissionais que nós nessa na, na questão mais teórica do feminismo. Então acho que vai ser uma coisa bem interessante assim, vai ela ela vai falar, Daniel vai falar durante uma hora e meia. Então vai ser uma, uma aula mais técnica, né, um pouquinho E eu vou falar sobre uma coisa um pouco mais, assim, bem menos, na verdade, que ela né? 30 minutinhos só para introduzir o problema e depois lançar para ela Vai fazer o gancho entre as duas palestras Exatamente, que exatamente uh, Projeto Meninas da Ciência já realizou várias ações nesse período todo de três anos o ano que vem vai para quatro quais são as principais que tu considera? Claro, todas importantes, né? Mas assim, alguma que tenha impactado assim vocês, o trabalho de vocês? Hein? Assim, a gente tem é, várias, assim, nós temos algumas linhas. Né? As linhas são: é, nós levamos é, é, oficinas de ciência nas escolas. Esse ano a gente tem menos dinheiro, então a gente traz até a universidade. Oficinas de discussão de gênero. Nós fazemos pesquisa para tentar identificar o problema e para tentar é, verificar onde que acontece essa, essa onde é que estão os, os principais gargalos nós temos ah, a questão de fazer campanhas também então que é uma coisa eu quero comentar porque é bem interessante eu acho bem bem digamos assim dá bastante visibilidade ao projeto e nós temos uma ação que eu considero muito legal também que é chamada lugar de mulher que nós nós temos uma colaboração estreita com a Origens TV que é, na verdade, quem, quem faz, quem toca esse projeto junto conosco, e que é uma parte essencial dele, que é, nós a gente identificou, né por pesquisa, não nós, conhecido esse essa, essa, esse problema, que uma das razões pelas quais as meninas não buscam essas áreas é a falta de modelo. Ou seja, não vou procurar uma área de ciência porque não tem ninguém lá. Então, a gente começou a fazer entrevistas com mulheres, começou em 2014, com mulheres mais velhas, carreira bem estabelecida, depois a gente fez entrevista, são filmezinhos de cinco minutos, aproximadamente. Depois, no segundo ano do projeto, nós fizemos é, entrevista com meninas é, graduando, não, desculpa, da mestrandas e doutorandas, depois a gente foi para graduação, e agora nós estamos trabalhando com mulheres trans e negras. Então, esse é o, esse é o quarto ano dessa série, chamado Lugar de Mulher, e quem quiser acompanhar essa, esses videozinhos de cinco minutos, é muito legal, porque a gente tenta conversar ver ver o que, que foi para aquelas pessoas o exemplo delas a carreira delas onde elas estão e está no nosso site né? então meninas, da ciência uh, Urges né? quem quiser acompanhar os vídeos são o um lugar de mulher também está na Urges TV né? e a gente também então comentava comentando antes a gente faz eu acho que as ações também de as nossas campanhas são interessantes por exemplo a gente aderiu ano passado a uma campanha chamada hashtag esse é meu professor não fomos nós que desenvolvemos ela foi essa campanha foi elaborada por um grupo feminista da Mackenzie em São Paulo. E as meninas recolheram, se reuniram e arrecadaram frases ditas pelos professores durante a sala de aula. E elas colavam no muro da universidade essas frases. Essa, e, essa ação foi bem... Bem divulgada, bastante. exatamente. E essa ação, então, depois a gente teve aqui na URG, né, por outros grupos, por exemplo, Mulheres de Gaia na Geologia também aderiu. E nós também. Só que a diferença é que nós colocamos online, como a gente tem umas 5 mil, 5 mil seguidores, nós tivemos 200 frases em 48 horas. E foi bastante curioso, porque dentro do meu do meu grupo, das meninas da física, eu dizia, gurias, vamos fazer essa ação, vamos, vamos aderir, Derina né? E as gurias disseram, ah, professora, mas aqui na física não tem isso. E a minha aluna da, da engenharia de ah, na engenharia tem. E daí a gente fez o um projeto, e em 48 horas tinha muitas frases da física. Né? Então é interessante porque... O que acontece é que a gente se dá conta de... Interessante de, e assustador também. É muito assustador, mas eu quero dizer... É interessante porque a gente muda o óculos, muda a lente de contato que a gente está usando. Por exemplo, uma frase que foi dita por um professor meu, quando eu estava na graduação, é... Mulher, só entra na universidade para encontrar marido. E naquela época, eu achei engraçado. Hoje, eu me dou conta do tamanho do absurdo, do tamanho da, da não piada que é isso. E essa frase apareceu no ano passado, né? Então, portanto, o professor continua repetindo essa frase e as meninas continuam lidando com isso. Então, uh, apareceram muitas frases, assim, de mulheres professoras também, que por, dizendo por exemplo, uh, os homens têm facilidade com a matemática, assim como nós, meninas, temos com a máquina de lavar. Então, são coisas que vão mostrando às mulheres que o espaço delas não é ali, né? Então, a gente chama isso de biliscões do dia a dia. É bastante, é bastante impactante que aconteça isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2016, né? E é, e é muito, não é um detalhe. Outra ação que a gente fez agora recentemente, uma campanha que a gente fez, a gente fez uma pesquisa para tentar entender o medo, o tipo de medo, né chamava o mapa do medo, porque tem, tem, tem uma falácia das pessoas que dizem ah as mulheres também dão em cima dos homens, as mulheres também cantam os homens, é a mesma coisa. A primeira parte é verdade, as mulheres também dão em cima de homens, isso é natural, não tem problema nenhum. A diferença principal é o medo. né Então, a gente fez essa... a gente perguntava aonde essa... É, quando, quando foi a última vez que você teve medo E 80% das mulheres disseram ontem ou essa semana Enquanto os homens também foi grande, foi 50% Só que a gente pergunta o tipo de medo que elas tiveram Os homens tinham medo de ser assaltados E as mulheres de serem assaltadas e serem estupradas Então, 90% e tanto cento das mulheres que tiveram medo ontem ou, ou essa semana tinham medo de ser estupradas Então tem uma diferença muito grande no tipo de... Assim, a, a gente tem medo de ser violada né, De ter o corpo violado então existe uma diferença essencial entre essas, entre o medo que é, que causa esse assédio, né? Fora essa campanha a gente fez, a gente está fazendo uma pesquisa atualmente que está no ar, que tem pouca aderência por enquanto, então até é bom divulgar chamada é, a ambição profissional. A gente gostaria de entender o tipo de ambição dentro do mundo acadêmico. E essa pesquisa está inspirada no seguinte ponto: algumas pessoas dizem que a causa do efeito tesoura, aquela que a gente comentou bastante no começo do programa é que as mulheres não têm vontade de, de, de crescer na carreira. Ah, as mulheres preferem ficar em casa, cuidar da família dos filhos. Isso é um mito. Foi feita uma, uma pesquisa com 200 mil pessoas e em empresas na Europa, e eles mostraram que as mulheres têm tanta ambição quanto os homens no início da carreira, o que acontece é que ao longo do tempo elas vão perdendo. E não tem nada a ver com a maternidade. Tem a ver com os chamados beliscões do dia a dia. E nós gostaríamos de fazer a mesma coisa na vida acadêmica, então a gente lançou uma... uma uma pesquisa que está ainda no ar, no nosso, no nosso site do Facebook, o quem, quem tem doutorado poderia acessar, que a gente queria fazer para alunos também, para alunas e alunos, só que ficou muito difícil deixar o escopo muito largo, então a gente primeiro focou nos professores, né quem tem doutorado acima já pode fazer, pode participar da, da, da pesquisa, nós temos só 600 respostas por enquanto, então seria muito bom que o ouvinte que, que se interessa por esse tipo de coisa respondesse para a gente poder avançar nessa pesquisa. Muito bem. Carolina Brito, professora do Instituto de Física da URGS, coordenadora do projeto de extensão Meninas na Ciência, que amanhã fará um curso de formação continuada sobre uh, a temática dos estereótipos de gênero. Muito obrigado pela participação da extensão em foco. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada a vocês também. Vamos agora às notícias da extensão. <música> Neste domingo, o Planetário da URGS oferece as últimas sessões do mês de novembro. Às quatro da tarde será exibido o programa infantil Sou Parecido com as Estrelas. A programação adulta acontece às seis da tarde com a exibição de Harmonia do Mundo. A entrada para cada uma das atividades é a doação de um quilo de alimento não perecível por pessoa. O Planetário está localizado na Avenida Ipiranga, número 2000. No dia 29 de novembro, às sete e meia da noite, a Livraria Saraiva do Shopping Praia de Belas recebe mais uma edição da atividade Conversas ao Pé do Físico. A conversa será mediada pelo professor do Instituto de Física da URGS, Mário Norberto Baibich. O objetivo do encontro é discutir como a física está presente constantemente no cotidiano do público. A participação tem como ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível, roupas, brinquedos ou materiais escolares. Na próxima quinta-feira, dia 30, acontece a conferência Violência e Literatura. A atividade apresentará a forma como as memórias pós-traumáticas são abordadas nos romances de filiação nas literaturas das Américas. O encontro inicia às três da tarde na sala do pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS no Campus do Vale. A entrada é franca. Extensão em Foco tem a apresentação de Vicente Fonseca, produção e notícias de Isabel Coni e técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.